O amor segundo os geminianos. Como é que é essa história de amor para os geminianos? Ecléticos, flexíveis, maleáveis. Eles gostam de variar em tudo na vida. E por que não seria assim no amor também? Eles são capazes de se interessar por, por tipos de pessoas, de se apaixonarem por tipos de pessoas completamente diferentes. É, como se cada pessoa... É, cada amor despertasse uma fatia, um pedacinho do coração deles de uma maneira diferente, né? por uma faceta diferente. Como se o, o coração deles fosse dividido em pequenos pedaços. Cada um desperta um, pedaço, um pedacinho. Então não se pode pensar em exclusividade quando se ama um geminiano ou quando se pensa no amor de um geminiano. Por exemplo, eles podem se apaixonar por um determinado tipo de pessoa e no amor seguinte, a próxima pessoa por quem eles se apaixonam se apaixonem seja completamente diferente da anterior. De biotipo, de faixa etária, de, de, de, de, de tipo de cultura, de estilo de vida, de gostos, preferências, como se eles não tivessem um padrão. Aliás, eles não têm. O amor para eles é muito facilmente dividido por dois, como se Cupido atirasse duas flechas ao mesmo tempo para acertar seu coração. Então para eles é muito provável e é muito fácil estarem amando duas pessoas ao mesmo tempo. Quando não é assim, é a própria vida que cisma de botar uma pessoa na vida deles, né? ou criar um novo encontro, quando eles já estão com alguém, ou quando acabam de encontrar alguém porque eles se apaixonam. Lá vem Cupido, flecha eles de novo e coloca uma segunda pessoa no caminho. Isso é a famosa duplicidade geminiana. Além disso são capazes de amar várias pessoas ao mesmo tempo, de formas diferentes, de tipos diferentes de amor. Mas quem convive, quem ama um geminiano, tem que se a habituar à ideia de estar sempre dividindo este amor por outros, por um bando de amigos, amigas, colegas de trabalho, colegas de turma, colegas de faculdade, ex, ex isso, ex aquilo. Isso vai fazer parte da turma que acompanha os geminianos, que para quem eles dedicam horas de conversa, horas de atenção e horas de companhia. Há que se conviver com esse bando. E mais ainda, esse bando está sempre mudando, sempre é, entrando gente nova no pedaço. Para eles, amor se divide, se multiplica, se compartilha. Sociáveis por natureza, essencialmente sociáveis, a turma estará sempre por perto do casal, de modo que aquele momento assim, só nós dois, será muito raro e para eles até um pouco aborrecido. Mas o principal segredo para despertar o amor de um geminiano é a cabeça. O amor começa pela cabeça. Se bater, se a cabeça bater, o coração bate junto. Mesmo muito apaixonados, não vão se deixar levar assim por grandes... se deixar arrebatar, né? por grandes arroubos, por uh, sentimentos descontrolados, por emoções infúrias, por atrações... Uh, de novo, desejos e atrações é, incontornáveis. Né? É, para eles, tudo isso é um pouco demais, é um pouco descabido. Quem quiser paixão, fique longe deles. Por quê? Porque para eles, não são frios não, é porque para eles o amor começa na cabeça e é conduzido pela cabeça, então não faz o menor sentido que o amor os faça perder a cabeça. A palavra, a conversa, o papo, são as grandes artimanhas de sedução de um bom geminiano, mas também eles são capturados pela palavra, eles são apaixonados por quem se expressa bem. Os geminianos são completamente apaixonados pelo verbo, pela palavra. Se falou ao ouvido deles, falou o coração. De modo que eles usam esse artifício da, da palavra, da boa conversa, para tocar o coração de alguém, para se, é, se tornarem é, exímios sedutores. Mas também eles são seduzidos e acabam se apaixonando por um bom papo, uma boa conversa, Palavras benditas. É, sabe aquela cena de casal que todo mundo já deve ter presenciado, assim, de, o, no casal, né? Das duas pessoas em silêncio por horas, é, num restaurante, num bar. Nesse caso, nenhum dos dois é geminiano. E se for o amor, o romance, o relacionamento, acabou ali naquela noite. O amor para eles dura enquanto durar uma boa conversa. Extremamente sociáveis eles acabam se apaixonando e se envolvendo com as pessoas do meio social deles, no meio que eles circulam. Então é muito fácil eles se encantarem e namorarem, colegas de trabalho, colegas de turma, amigo de amigo, o pessoal, colegas de academia, dos cursos, das aulas, que eles incessantemente frequentam. É nesse ambiente social que Cupido faz o seu melhor trabalho. Também, bastante comunicativos... É, sabem puxar com muita facilidade um papo, uma boa conversa, também eles encontram com muita facilidade o amor da vida deles, os amores da vida deles, nas redes sociais e nos aplicativos de relacionamento. Justamente por esse dom né, de atrair o outro e se sentir atraído pela boa conversa, pelo bom papo. Esses aplicativos foram feitos para os geminianos. Se você gostou desse conteúdo, e eu tenho certeza que você gostou, se você é um geminiano, você se identificou. E se você tem amigos, colegas, geminianos também, compartilhe esse vídeo com eles, eles também vão, vão com certeza se, se identificar. E não, não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós temos muitos conteúdos de astrologia de alta qualidade.